Entenda o que nós fizemos aqui nessa edição, nós fizemos aqui já no começo do canto, colocamos aqui os pialados, como você pode ouvir, de uma cantada para outra, ficou aqui em média de 19 segundos, observe que tem o tio João Pedro Boi e também tem a virada aqui, veja que tem cinco é, tio João Pedro Boi e três viradas como você pode observar essa sequência ela se repete até a duração de 30 minutos e depois de 30 minutos ela ficará 15 minutos no intervalo fizemos três sequências diferentes uma tem 30 minutos de canto e 15 de silêncio a segunda tem 30 minutos de canto e 15 de som de água de rio a terceira tem 30 minutos de canto e 15 minutos de som de ondas do mar esses arquivos você pode baixá-los para fazer o uso e para ensinar o seu pássaro a cantar nos vemos num próximo vídeo